Tudo bem, meus amigos? Ricardo é canal aqui do YouTube. Estamos chegando aí para mais um vídeo para falar para vocês dessa prévia para a Supercopa da Alemanha, né? que afinal, é o final do Búnior e São de Munique, que vai acontecer nesta terça-feira, a partir das três e meia da tarde, horário de Brasília. Ah, o que vale taça, né? mas que com o campeonato em alemão, alemão em andamento. É, parece que se torna um pouco uh, em, segundo, em segundo plano, uh, principalmente por conta do, do tempo do calendário né, que nós, nós já temos e do, do fato da própria Bundesliga ter começado, né, lá, com vitória, uh, sétima vitória consecutiva em primeira rodada da, da história do Borussia Dortmund na Bundesliga consecutivamente, uh, e, e, e poderia ter feito algo de mais interessante, alguma coisa mais... Uh, Colocado, né, A Supercopa poderia ter sido colocado antes, numa semana que a Copa da Alemanha está envolvida em muita polêmica por conta da eliminação do Wolfsburg na justiça, por conta de seis alterações, né? Lá. Então, acredito que acabou aí de alguma forma colocando esse jogo meio que em segundo plano. Mas é um jogo que o Marco Rose tem um bom teste para ter que vai enfrentar um baile de Munique que tem uma zaga nova e tal, aquela coisa toda, e o Borussia Dortmund, porque vai. Ah, não se sabe quem vai ser o companheiro de zaga do Akanje, já que o Can tá ainda treinando com bola, e o Romels também. Ah, então os dois são numa situação é, praticamente aí. É, aquela, né? E agora? Como é que vai fazer? Como que vai fazer? Mas o, o, o jogo em si mostra que o Borussia Dortmund tem a condição para jogar e o Arcanji pode ser ter aí ao lado do, do Witzel de novo para a zaga, apesar do Witzel só ter treinado uma semana. É, ainda não vai ter o Munier e o Julian Prentz, que estão com Covid-19, né? estão aí no isolamento social e vai precisar jogar muito. Vai ter que jogar muita bola, vai ter que jogar muito, muito importante. Mas tem que pensar também no seguinte... É, tanto que o próprio Marco Rose colocou isso na sua entrevista coletiva, quem tiver com condições físicas, vai jogar então tem que ver o que pode acontecer e não pode ter os riscos de se perder o um jogador fisicamente é, para é, deixar claro, apesar de ser um torneio que vale taça, é, eu acho que a prioridade melhor é, é em relação a, a, a Bundesliga né, evidentemente, mas vamos ver é o duelo aí do Haaland contra o Paul McCann, os dois que se enfrentaram na Copa da Alemanha e o Rala é um banho em cima do povo mecânico, é, como todo mundo se lembra. Então vamos ver o que vai acontecer é, no jogo que vai ter transmissão do One Football e também do site do portal da TV, da TV Cultura com a narração do Eduardo Monsanto e os comentários do Quade Fensel. É, esperar para ver o Signal do Parque, a casa Uninegra, Negra, Uni Negra, que teremos ser aí 25 mil torcedores para o jogo desta terça, deixa aí nos comentários o que você espera desse jogo se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações um grande abraço para vocês aí e valeu, até amanhã depois do jogo